dá que dá trapinha! Sabe, sabe? Hein? Tô eu aqui, o Magnata016 com mais um vídeo aqui no canal aqui. especialmente Free Fire Eita! dá que dá -lhe. Free Fire, vamos que vamos Vou pegar mestre aqui nessa nova temporada temporada 21 atualizada com menos de uma semana e vamos que vamos Dá-lhe que dá -lhe. Magnata Bobrama 016, compartilhe Tá doido, tá difícil, viu? Tá difícil, mas não é impossível. Teu magnata aqui é problema e vai pegar a mestre aqui por vocês aqui. Deixa pra lá. Eita, vamos que vamos. o eu aqui. Já tô com dois quilos. Ah, tá ligado? Deixa o like aí, tropinha. Compartilhe. Eita. Ah, mais vídeos no Instagram. Compartilha lá. E olha lá, dá uma olhada aí na descrição do vídeo aí pra você estar tá olhando aí O magnético mais bonito do Brasil, lá no Instagram Segue lá, tropinha, vamos que vamos ah, O vídeo aqui, tô brincadeiras à parte aqui no vídeo aqui, tropinha ah, É porque o magnético é meio doido Mas enfim, aqui ó Tá difícil pegar a Messi, viu Tá difícil pegar a Messi Squad aqui e o que, que eu vou estar falando para vocês aqui? Jogue solo, viu? Jogue solo, não fica jogando squad, porque negócio de cair vivendo aí, sei lá, velho. Tá foda, não sei o que a arena arrumou, mas vamos que vamos, vou pegar a mestre aqui para vocês aqui, vou estar postando aqui no vídeo aqui para vocês aqui, não é esse vídeo aqui, não é o vídeo do mestre não, não é o que eu tive para postar aqui. Domingo que vem, é no, domingo que passou, que eu não postei vídeo porque foi dia das mães, né, galera? Fica com a mãezinha aqui fazendo um Derek Jairis, só curtindo aqui e vamos que vamos. Vídeo novo no canal, tá foda pegar mestre, como eu dizia pra vocês aí, já mais uma vez eu tô dizendo. E é isso, é isso, olha lá, o cara tá matando pra tudo quanto é lado. Eu vou pegar meu mestre. Quem confia, deixa o like aí e compartilha o vídeo para geral. Ali que dali. que vamos. Magnata016 na voz aí. Comenta aí no vídeo aí. Hein? Comenta e compartilha. Se segue lá no Instagram. O link tá na descrição do vídeo aí. Tá ligado. Ó. Tamo junto.